Cientistas anunciaram nesta terça-feira a descoberta de um embrião de dinossauro perfeitamente preservado, que data ao menos de 66 milhões de anos atrás e que se preparava para sair do ovo. O fóssil foi encontrado em Gansung, no sul da China, e pertence a um dinossauro Terópode, sem dentadura, ou ovi que os cientistas chamam de bebê Ingliang. Oi Will aqui Hoje vai ser uma das viagens mais insanas da sua vida e da minha vida Eu nunca vim ao parque dos dinossauros E com essa informação que encontraram um ovo de dinossauro, mano Seguinte, se você tá muito curioso pra saber o que vai acontecer nesse vídeo Já vai deixando seu like e se inscreve no canal, beleza? Como vocês viram na capa desse vídeo a gente vai encontrar um ovo de dinossauro Só tô um pouco na dúvida se a gente realmente vai encontrar Porque eu só tô vendo aqui feras gigantes E olha o tamanho da boca desses bichos sinistros, galera De uma certeza eu tenho, vai ser um passeio incrível A meta desse vídeo é a gente encontrar um ovo de dinossauro dinossauro ou a família de um dinossauro. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acredita que existiu dinossauro? Me fala respondendo aí nos comentários. Seguinte, vamos seguir, agora a gente vai entrar. Cuida, menino. Para galera que ainda não veio ao é Parque dos Dinossauros, que fica aqui em Foz do Iguaçu, você vai passar por essa parte aqui, galera, essa é a parte da entrada do parque, você tem que entrar aqui, ó, e ir ali naquela bilheteria comprar os ingressos. E essa é a maquete do complexo do Parque dos Dinossauros, onde a gente vai conhecer tudo. Galera, se liga como é grande isso daqui. Vocês vão passar por tudo isso daqui, ó, para chegar lá no Vale dos Dinossauros. Já com Graças nas mãos, esse é meu amigo Lucas Agora a gente tá indo, galera, ó Esse é o portal que leva pra nós entrar no Vale dos Dinossauros Se liga, e esse é o Gabriel Esse sou eu tirando uma foto Então vamos seguir em diante, beleza? Agora a gente vai entrar no Parque dos Dinossauros Se liga no tamanho desse portão Por aí vocês tiram o tamanho dos bichos que vão estar aqui dentro, viu galera? Daí a gente passou por essa pracinha aqui, ó Que ficava um carro, tinha um dinossauro ali Um esqueleto E agora a gente vai entrar Diretamente no Vale dos Dinossauros A gente vai passar por essa lojinha aqui galera ó, Que vai vender vários acessórios De dinossauros, brinquedos Muitas coisas, agora se liga A gente tá entrando galera, se liga Essa ó. é minha amiga Glória dançando Fiz essa viagem com os meus três amigos Lucas, Gabriel e a Glória e agora a gente tá aqui, ó, curtindo o show dos dinossauros Galera, agora começa a saga de encontrar uma família de dinossauro e um bebê dinossauro Que eu acho que vai ser muito difícil Porque o que eu tô vendo aqui é só os dinossauros gigantes E olha isso, galera, como que sinistro Ele se mexe, literalmente, sai som da boca deles, olha isso Galera, me fala aí, vocês sabem o nome desse dinossauro aqui? Alguém, se alguém souber, já deixa nos comentários pra mim e se liga nesse Olha esse daqui, e o nome desse aqui alguém sabe também? Mano do céu, são muito gigantes. Olha o tamanho desses bichos, galera. Vocês teriam coragem de entrar em uma jaula com um bicho desse de verdade, vivo? Alguém me fala. Eu acho que nem, ninguém, né? Eu, eu pergunto, idiota. Eu, eu, sei, eu Nem eu teria coragem. Nem eu teria coragem. Então, tipo... Se você é do Brasil e ainda não veio aqui o Parque dos Dinossauros, já, ó, já mostra esse vídeo pro seu pai e diz Papai e mamãe, eu quero ir para esse... Parque dos Dinossauros que fica em Foz, Iguaçu Só quem tá gostando do vídeo, só quem tá gostando Do passeio aqui no Parque dos Dinossauros Vai deixar um like gigante pra mim Vai compartilhar esse vídeo e vai me seguir Aqui nas minhas redes sociais, lá no Instagram Galera, é o seguinte, encontrei um ovo de dinossauro Se liga, tem um bebê dinossauro dentro dele Mano do céu! que. Que coisa louca, eu tô assim, extasiado Agora sim, vão lá me seguir nas redes sociais, beleza? É isso, Grã, lá no TikTok e lá no Quai Beleza, eu tenho uma conta lá no Quai também Então me sigam lá, beleza, galera? Vamos continuar, perigo, perigo, atenção, perigo Seriga a mãe da boca desse bicho, meu Deus do céu Olha isso, gente do céu Quantas pessoas caem aí dentro? Eu acho que, na minha opinião, mano, eu caio Eu só esqueci de uma coisa, na verdade eu tô esquecendo De ler o nome desses bichos, né? Porque eu tô passando por eles e não tô conseguindo ler Será que eu fiquei analfabeto? Não sei, eu acho que eu tô com amnésia Amnésia, vamos dizer que é amnésia, né? Porque eu sei ler Mas vamos continuar o passeio que tá muito divertido E olha o tamanho desse aqui Tiranossauro Rex Mano, olha o tamanho do Gabriel E o tamanho da perna desse bicho Vocês estão vendo o tamanho do Gabriel, ele é muito pequeno Em comparação com o tamanho desse dinossauro Galera, isso é muito surreal Esse é o maior dinossauro que eu já vi em toda minha vida Nesse parque até agora Olha o tamanho da pata desse sinistro Galera se isso daqui, na vida real, existiu... Mano, eu vou dizer. Tá na cara que não existia nem vestígios da gente, né? Que somos ser humanos. Porque com certeza a gente era apenas um aperitivo para essas feras. O pescoço dele é do meu tamanho, velho. Se liga no tamanho dessa fera camuflada que eu acabei de encontrar aqui. Mano do céu, eu não queria encontrar um bicho desse na vida real. Se, tipo... Olha aí o tamanho. Olha o tamanho, galera. Ele se mexe de verdade. Mano, que sinistro. Isso é mais assustador ainda. Porque eu não imagino isso na vida real... Se mexendo e a gente assim ó, bem pertinho deles vocês têm noção? Isso não existia galera E vocês sabem que se isso chegasse a acontecer, esses bichos não seriam feras Galera, é o seguinte, nosso passeio tá chegando ao fim Essas é horas fotos que a gente tirou eu e meus amigos Se você curtiu esse vídeo já sabe, deixa muito like Pra gente poder tá trazendo várias novidades, vários vídeos de viagem Conhecendo lugares incríveis que só vocês podem nos proporcionar e trazer mais novidades pra vocês, beleza? Quero muito, muito, muito, muito like de vocês. Quero muito que vocês me sigam nas redes sociais. Primeiro que tudo, eu tô postando tudo lá no Instagram. Então já me segue lá no Instagram pra você não perder mais nenhuma viagem. Beleza? É isso, tamo junto, valeu e fui!